E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. Mais um dia em que a infiltração marítima vai interferir sobre o litoral. Tem horas que fica tudo bem, tem horas que fica um pouco nublado. Tem outros momentos que até as regiões mais próximas aí ao mar, que tem montanhas, apresentam o uma... um risco de garoas. Isso acontece por causa da infiltração dos ventos que sopram do mar em direção ao continente. E mantém o litoral com temperaturas mais baixas em relação ao restante do estado. No litoral, 22 graus. E no interior do estado, 32 graus, com clima seco, situação crítica, com baixa umidade relativa do ar. Já na capital, temperatura de 24, 25 graus, tempo bem melhor lá na capital e na grande São Paulo. No litoral, de vez em quando, como eu disse... Muitas nuvens, mas o tempo vai melhorando e até o fim de semana, aproveitamento novamente para sábado e domingo com temperaturas mais elevadas. E falando nisso, você, minha amiga, meu amigo, deve tomar muita água, principalmente se estiver fora do litoral, tá bom? Um abraço a todos! O